Olá, você se sente estressado? Tem uma vida conturbada? Não consegue desenvolver suas tarefas no dia a dia por se sentir sempre estressado? Aqui é o canal que fala sobre problemas emocionais como depressão, estresse, ansiedade, angústia e outros problemas que afetam a nossa produtividade do dia a dia. Vou passar dicas simples e eficientes de como você pode contornar o seu estresse que ocorre diariamente em sua vida. Então já peço um like, ative o sino de notificação para ser notificado quando postar mais vídeos no canal e se inscreve para ajudar a ter mais conteúdos como esses. O estresse é algo que milhões de pessoas estão tentando gerenciar da melhor maneira possível diariamente. Eles vão trabalhar ou passam tempo com amigos e familiares, enquanto também lutam para lidar com o estresse. Alguns dias é mais fácil de gerenciar e, portanto, eles são melhores que outros. Esses dias são quase normais, mas ele sempre tem um fardo do estresse e como conseguem lidar. Dizer que alguém está vivendo fisiologicamente não deve simplesmente aprender a gerenciar o estresse mas eliminá-lo completamente da vida cotidiana e da vida então você quer se livrar dessa cadeia pesada que o impede permanentemente? vamos explorar juntos como isso pode ser feito, o termo gerenciamento de estresse é sobre ser capaz de controlar seu estresse em determinados dias ou em determinadas situações estressantes, você pode dizer que gerencia sua ansiedade nos dias em que acorda e se sente menos estressado do que costuma fazer ou passa o dia inteiro sem sofrer ataques de ansiedade ou pânico. Mas você sempre sabe, mesmo nos dias de hoje, que o estresse existe e você precisa controlá-lo. Pode-se dizer que ele foi curado disso quando pode lidar com isso de forma eficaz e não tem medo de voltar. Ou seja, quando você erradicou a sensação de que o estresse vai afetá-lo e, embora possa haver um dois dias em que você se sentirá ansioso, mas não se importará pois às vezes as pessoas sentem estresse na vida como fazê-lo? Todo o processo de separação do estresse começa com um compromisso básico não existe pílula mágica ou cura milagrosa que possa parar o estresse durante a noite. A menos que você esteja determinado a eliminar o estresse, nunca será capaz de fazê-lo, pois é algo que precisa de muito trabalho, é algo que leva tempo. E você pode ter alguns dias ruins E há a chave para todo o seu esforço Atualmente, por nenhuma razão Você não deve ficar frustrado e parar de tentar Através deste processo Você o eliminará e ficará mais forte O próximo passo é mostrar a disposição de mudar as coisas em sua vida Que estão causando essa situação ruim Haverá alguns desafios e decisões difíceis que você terá que tomar Uma delas é reduzir o tempo com as pessoas pessoas que criam esse estresse e atividades estressantes você pode não perceber quando essas mudanças podem tornar a longo prazo depois de conseguir executar essas duas etapas importantes você pode eliminar o estresse ferramentas de substituição de ansiedade é muito importante aprender maneiras de lidar com o estresse o estresse se si é um problema que você enfrenta e, infelizmente Muitas das coisas que as pessoas usam para gerenciá-lo, como medicamentos, álcool, isolamento, eles são ineficazes. O gerenciamento do estresse não é realmente um comportamento, é mais uma habilidade mental que você precisa praticar para alcançá-la. Se tiver interessado de como combater mais profundamente o estresse, como também depressão, ansiedade e outros problemas que afetam o nosso dia a dia clica no método no link abaixo na descrição então quando falamos sobre ferramentas de gerenciamento de estresse estamos falando de comportamentos e atividades que permitem que você pratique essa capacidade mental essas são atividades que proporcionam distrações saudáveis Possivelmente para benefício próprio do estresse. Mas lembre-se sempre, a ansiedade e o gerenciamento do estresse são sua capacidade mental de superar o estresse. Não há algum tipo de comportamento. Estes são apenas alguns dos métodos mais úteis que ajudam a mente a recuperar sua capacidade de responder. Corrida De longe, a melhor ferramenta para lidar é a corrida. Todo exercício é valioso. Mas a corrida parece produzir uma quantidade saudável de neurotransmissores que suportam o humor. Também irrita os músculos para reduzir a gravidade dos sintomas de estresse, queima o hormônio do estresse cortisol e parece ter um efeito destacável e saudável na mente combinada a caminhada mais rápida e mais lento que correr é uma das melhores ferramentas de gerenciamento de estresse que você pode fazer yoga da mesma forma muitas pessoas experimentam o yoga vez o yoga oferece benefícios semelhantes ao exercício e tem um efeito espiritual que muitos acham valioso mas além disso o yoga envolve muito autocontrole e esse autocontrole parece ser benéfico para aqueles que precisam se distrair de suas preocupações. Arte As pessoas dizem que a arte é útil para o estresse, pois permite que você se expresse. Provavelmente é mais do que isso especialmente porque muitas pessoas realmente não pensam que sabem como se tornar um artista. A razão pela qual a arte é benéfica é muito semelhante à yoga. É preciso muito foco e controle para criar uma obra de arte e, pelo menos, distraí-lo de um pouco de preocupação. Além disso, a arte fornece uma sensação de realização e, em alguns casos, pode melhorar as emoções. Isso o torna duplamente valioso como estratégia de gerenciamento de estresse, desafios de quebra-cabeça e psíquicos. A principal coisa a entender é que, se você sofre de ansiedade, sua mente geralmente é inimiga é muito fácil deixar seus pensamentos se desviarem de maneiras negativas é aí que entram os quebra-cabeças e outros desafios psíquicos existem até quem faz contas quando está estressado esses tipos de atividades são intelectualmente fragmentárias e quando você está envolvido, acha difícil se concentrar totalmente no estresse. Música alegre A música é uma ferramenta incrivelmente emocional e muitas pessoas percebem como a música é boa para lidar com o estresse. Mas não é apenas uma música, deve ser uma música que realmente o coloca nesse clima feliz e otimista. Muitas pessoas gostam de ouvir músicas românticas tristes quando estão tristes, mas estudos mostraram que esse tipo de comportamento realmente não melhora o humor. Idealmente, você deve ouvir músicas agradáveis e felizes que representam o clima que deseja sentir. Estes são apenas exemplos de maneiras pelas quais você pode trabalhar para lidar com o estresse. Essas atividades levam você ao ponto em que o cérebro tem mais facilidade para superar o estresse e você pode retomar as atividades necessárias para eliminar esse estresse no futuro. Você também pode encontrar a atividade perfeita para você. Há coisas além das atividades, no entanto, que você pode fazer para eliminar todos os maus pensamentos e transformá-los em positivos. Além disso, excluir pensamentos que lhe causam grande medo e racionalizá-los. Essas foram as dicas de hoje, e se quiser saber como lidar mais profundo sobre problemas emocionais como depressão, estresse, ansiedade, ter uma qualidade de vida melhor e mais produtiva, clica no link abaixo na descrição e se gostou deste conteúdo dar um like, ative o de notificação para receber mais vídeos como esse e se inscreve em nosso canal para ajudar a trazer conteúdos para deixar o dia a dia de nossas vidas cada vez melhor. Espero terem ajudado, agradeço, abraço a todos e um ótimo dia!